Bora bagassar. Liga morto. Deixa eu que eu lavar essa. Foi templante. Deixa eu Caiu pra de. VC, caverna, tem um caverna. Toma. A... Boa. Vamos que vamos, galera. Quero pegar logo a Águia 2 aqui, mano. Peguei Águia 1 porque eu fiquei muito tempo sem jogar, mas vamos lá, mano, quero chegar logo pelo menos num nível bacana, tipo supremo. Guiado na faixa de 30, 40 e 50. Tem ummosco, então, tem ummosco. Cadê os caras, cara, mano? Tem linda, não, você bem nossa. Ah, vai tomar no p... <risos> Jesus, apaga a luz. Vai, bangamos três, vai. Nossa, velho. Ah, mano, que porra é essa, mano? Os caras me executaram aqui, brother Ah, esquece, tô com 7 de vida, mano Fudeu, não tem o que fazer aqui Mano, que, cadê as cal, cara? Cadê as cal? Que isso? Peguei Mano, que isso esse meio aqui, mano? mano What the f... fuck? O cara passou no L não me viu, mano. Que... <risos> vai B, vai B, vai B, vai B. Que isso, jovem? Por que não foi B?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 Nossa, esse horrível atrás de mim errou todas as balas, é isso mesmo? <risos> tem a caverna. Ai, tem já tá, o tá ligado. Tá ligado, eu de Aí Pode ir no mercado, cuidado. sai de no mercado. Tá, ó, oh, vai ter caverna, provável. Tem, tem caverna, tem A, tem A, tem, tem, tem, tem tá A. Palácio Caverna, caverna, caverna. É, era eco pro próximo, né, mano? Era eco, mano. Eu tinha feito eco, não entendi, mano. Os caras não sabem nem comprar, os caras não sabem o básico do CSGO, cara. Mano, era pra ter comprado no round passado, tá tudo errado isso, guys, pelo amor de Deus. Não, você não tá sabendo fazer economia não, cara. Mano, eu, eu tava com 2K, e agora eu tava com 4K no passado é. e com 6K nesse. Como que eu não sei não, fazer porque economia? Porque você não, não forçou, não, não era pra forçar. Mas, mas não, não era pra forçar, como que você vai ganhar com 4 com Desert Eagle, brother? Ele passou. Ele passou Ele passou 2, mas a bomba tá com nós. Chegando, mano, o caralho, velho, é matchmaking, não tem OT, é GG ou GG, mano. Caiu na frente da... Da... Nossa, errei a é mole, tudo que pariu. <risos> nice, caralho, jogaram... mano, um boa, boa. Eu aceito, eu aceito esse beijinho. Palas pulou. default ah, é menos 54. default default último default. Toma o meu Boa, você é louco, caraca chegamos brother, chegamos nos caras, mano Cuidado, cuidado, vou esmocar a liga Passou, um... Passou a L, vários Dentro da liga, dentro da liga que é isso? O que tá acontecendo, viado? Vou bangar uma liga cuidado aí no tá Boa time, boa é time um... Boa, é time um... GG Mas... Caralho, mandaram muito, mano, GG, na moral Partidinha foi tensa, hein Pra terminar 16, 14, mano, e no final eu tava começando a pinar já, não vou mentir não, mano. Ah lá, o rank da galera aí, mano. Eu sabia que eu não tava jogando com os caras do meu rank. Porque eu tô jogando meio da madrugada, velho. Mas tinha um global. <risos> que porra é essa, mano? What? Espancando global?